E aí galera, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago para vocês um novo token aqui chamado Trip Token. E o que esse Trip Token faz? Ele é uma economia descentralizada, uma moeda única para viajantes, empresas e negócios. Por isso que é Trip Token, né? Tripping seria viagem, tá? E 3% desse token vai em recompensa em USDT para os titulares, ou seja, você rodando esse token, você ganha 3% em dólar. E por que eu trouxe esse token aqui pro canal? Porque basicamente ele está em pré-venda e acaba pré-venda em um dia, ou seja, é uma oportunidade aí se você achar Interessante entrar na pré-venda e você só tem um dia para isso, por isso que rapidamente eu já trouxe aqui para vocês, tá? Porque daqui um dia, uma hora, 44 minutos, aí no momento que eu tô gravando, acaba a pré-venda. E no vídeo de hoje, inclusive, eu vou entrar nessa pré-venda para mostrar aqui para vocês, porque assim, o intuito aqui, rapaziada, não é uma dica de investimento. Eu tô mostrando aqui o que eu vou fazer com a minha grana. aqui Eu pego uma partezinha aqui que eu sempre invisto em alguns tokens, eu sei do risco, então é uma pequena parte do meu dinheiro que eu possa perder, então eu coloco aqui e vou mostrar para vocês, tá bom? E aqui no site fala um pouquinho o que é o Trip token né? Então aí. A ideia deles é entregar países e facilitar transações, proporcionando lucros, descontos e finanças, tá? E eles fazem isso através de um token seguro, um pagamento fácil, um serviço de troca, uso de cartão de crédito, investimento valioso e é uma empresa, tá? Então, tudo isso, cara, é pra você poder usar em viagens. Então, a equipe quer utilizar a moeda em sites e loja online, fazer parceria com empresas de turismo, empresas grandes online, fazer parcerias com desconto e venda de pacote, tá ligado? Criar loja online pra venda de passeios e pacotes, é a aplicação em modo de pagamentos de site, lojas online, tá? NFT para vender cartão postal, fotografia, design. Então, toda essa questão de viagem mesmo. Aqui eles falam, por que escolher o token deles? Porque tem pagamento móvel que facilita, tá? A carteira em suas mãos, token que facilita e a trip se tornará uma moeda universal. Aqui também tem detalhes do token do ICO e tokens de pré-venda, tá? Então, basicamente, começou dia 26 de março, acaba amanhã, como eu falei para vocês, dia 7 de abril, tá? Moeda aceitável BNB, tokens na pré-venda 150 mil. Taxa de câmbio um BNB é 300 mil tokens e não tem valor mínimo para transação. E olha só que legal: os tokens não vendidos da pré-venda serão queimados para fortalecer os detentores. Isso tende então a fazer o token se valorizar, beleza? Porque fica mais escasso. A pré-venda aí, cara, que você pode estar tá pegando agora de 0,012 de centavos, né? E basicamente, ó, no dia 9 de abril já vai estar tá sendo um lançamento, já vai subir para 0,0017, ou seja, você já tem esse lucro aí, né? Basicamente, depois também já em 0,0020, batendo a meta 2, tá? Eles têm duas metas, bater na meta 1, você vai subir para 0,0017 ou bater na meta 2, vai subir para 0,0020. A meta 1 é se eles atingir 300 BNB na pré-venda e a meta 2 se ultrapassar né, 300, a partir de 301 BNB. E lá para dia 31 de maio, eles iniciam o processo para entrar na Core Market Cap e na CoinGeek temos aqui recompensa de 3% em dólar, compra e a taxa de 7%, a venda de 21%. E galera, fornecimento aqui total de 1 bilhão, onde é 15% para pré-venda, 30% de queima inicial, 9,5% do dev, mas é bloqueado, tá? 18,5% em parcerias futuras e queimas, 4,60% de comercialização e liquidez na Pancake PancakeSwap vai ser de 22,40%. E também tem um pouquinho do roteiro, eu não vou me aprofundar muito, tá? Porque é muita coisa pra ler mas você pode dar uma olhada com calma aí no site eu vou deixar pra vocês todos os links na descrição e no comentário fixado. E bom, basicamente é isso não tem muito segredo, eu acho que deu pra entender bem aqui o projeto, tá? Inclusive tem white paper também, a gente pode, a gente pode baixar em português ou em inglês, mas é muita coisa pra ler, eu não pretendo ler aqui no vídeo então realmente, eu sempre falo aqui no canal, você é dono do seu dinheiro, então vai a fundo depois você vai aqui no white paper pra tirar todas as dúvidas. Aqui o vídeo é mais um resumo mesmo, pra gente trazer um conteúdo mas você ficou interessado, dá uma olhadinha com calma em tudo lá no Notepaper, beleza? Mas enfim, aqui vamos lá, tem aqui as informações da pré-venda, tá? Então, avisa os compradores dessa forma é seguro comprar, pois o contrato é inteligente envia seus tokens. Não tem intenção maliciosa, somos uma empresa com propósito honesto e real. Então é isso que eles estão falando aqui, tá? E basicamente aqui pra compra é o seguinte, você envia a quantidade de BNB da sua carteira BEP20 pra esse endereço então o que, que você faz? Você vem aqui e copia esse endereço aqui no passo 1, tá? Não copia ali do passo 2, copia esse aqui do passo 1, beleza? Copia aqui, e basicamente estou aqui na minha metamask que vem aqui em BNB, e basicamente estou aqui na minha metamask, eu clico aqui em enviar beleza? Basicamente eu colo o endereço aqui tá? E coloco a quantidade que eu quero, então eu vou colocar aqui mais ou menos, cara, pronto ajustei aqui um pouquinho, tá? Por causa da taxa de 2,55, para dar mais ou menos uns 30 dólares, que é o que eu separei aqui para investir nesse projeto, então vamos confirmar aqui, beleza? E agora a gente vem aqui ó, no passo 2, tá? Então no passo 2 você copia esse endereço aqui, que é o endereço das trip tokens, né? Vocês podem ver que já saiu aqui os 30 dólares, só ficou 11 aqui, basicamente agora eu desço aqui embaixo importar tokens e colo aqui o token trip, adicionar token e vocês podem ver que agora eu tô com 19.500 token trip, ok? Importar aqui e tá aqui ó, tirei minha câmera que tava tampando, 19.500 desses trip tokens, beleza? Então é isso galera, tutorialzinho pra vocês. E basicamente esse foi o vídeo de hoje tá galera? E basicamente estão fazendo também um sorteio como vocês estão vendo na tela, tá? Basicamente para você poder participar desse sorteio as regras tá lá, tudo no site certinho mas basicamente você tem que rodar a partir de 300 mil tokens, curtir as redes sociais deles ser membro no Telegram, então eu vou deixar o Telegram na descrição, e adicionar um membro no grupo e aí vai ser o sorteio dia 28 de maio então basicamente é um sorteio aqui que você pode ir pra Cancún, Nova York, Dubai, Caribe ou no Brasil, a partir de 3 mil reais tá, basicamente, os valores podem variar de acordo com a data, e basicamente cara, é isso, achei legal então essa ideia e aí tô compartilhando com vocês, e é isso galera então, finalizando aqui o vídeo, tá, fiz a compra aí, e vamos lá, vou esperar, tô aqui com skin the game, né, a minha pele em jogo aqui então, espero que dê certo, afinal é o dia dinheiro meu que eu coloquei aqui, então vamos lá, vou ficar acompanhando aqui e se der certo eu aviso vocês, tá bom? Então agora faz sua parte, com o seu dinheiro você faz a sua análise, vê se faz sentido para você e tamo junto, valeu? Vou ficando por aqui, valeus, falouos, até mais!